É, eu estou sempre a fazer aquilo depois pôs a atrás e depois vais para a frente. Nunca fiz. quiseres fazer. Ah não! Pai, que é... Ah não! Pai, que é... Ah não! Pai, que é... Ah não! É assim mesmo. É, dá -me pipocas, troca a mudança. Isso! pronto. Epá, que é para tirar o proveito todo com o carro Ou é para andar ou não é para andar. Eu também o faço. Obrigadão por terem ficado até aí. Temos aqui o amigo Ricardo, Ricardo João. e o João. Podemos aqui o João Ricardo. O João. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Se livra como a gente gosta e com uma sarda, sim senhora. Sim. Temos aqui. pode não dar? Pode-lhes dar? Pode -se dar. É, está sempre -se a Está aí é, na retunda. Está retunda. Tem o controle. Estás-me a enganar? <risos> Estás-me a enganar? Está, os, os dois estão a assim, pode-lhes dar? pode dar? Eu quero esquecer disso. É que ela ativa sozinho a partir do cheque. Someone to save. I want to I wanna tell you something new. Pastor fiquem bem. Está na agora para as ir Um grande abraço. um grande